Vamos Bora para Billstown. Cidade oh, Bill. Bill Bolota. Bora lá. Yeah, be to go here. Lincoln. Lincoln. Estamos entrando em Lincoln. Nada I've never seen anything assim, isso é tudo. Você quer dizer woods? Yeah. Sim. Eu nunca through the woods. É kind legal. cool. <risos> esse gráfico, cara. Nossa, por mais que a gente jogue dois, que é incrível esse gráfico. Não deixa me surpreender que também, cara your friends chances of survival weren't too high to begin with she's a lot tougher than Não importa. matter Cause i doubt i can get either one of us back in the city in one piece. trust me i wish there was some other option <risos> yeah, eu tô indo porque eu esqueci quantas pírolas eu tenho 20 Ok, 20 esqueci Achava que estava com 15 Ok. Uh, aqui, aqui, aqui que tem álcool Ah, eu tô cheio, não posso nada Tá, vou deixar o álcool pra trás Ei, hey, buddy é. Falou alguma coisa? Não tem conversa com esse ano aqui, né? Não, não é lembro Ali não tem nada, né? tiver também provavelmente o jogo tá full. É, não Provavelmente parecia que tava sem grave. Ok, bora lá. Olha, foi lumes Nossa, não, não é aqui. Nossa, é lá pra frente, é lá na correnteza. Na correnteza, na barragem. vou tentar abrir primeiro porque eu sei que não vou conseguir e depois eu vou fazer a quest. o enigma. O enigma! O enigma do medo. Estou com fome, mano. Não. O on está no topo we temos que encontrar uma maneira de ir Estou com fome, velho. Vou passar essa parte aqui. E vou comer. É, se eu passar essa parte aqui eu já... Eu já vou ter gravado os vídeos que eu preciso pra depois só fazer editar. ai ah, eu vou ter que editar tudo. Depois eu tenho que jogar de novo, porque eu vou... bater as fotos pra Thumb. É, esqueci que eu tinha que bater as fotos pra Thumb. Ah, agora eu vou aprender a improvisar. Ah, improvisar. Um cano ferrado! Precisa de seja, fita e tesoura. E, é claro, uma arma. Uma melee. Nossa, pega uma farpa no dedo, Diogo. Bora lá. É só, Cara, há horas jogando. 12 horas às 10. Agora de 50 Bora lá. O que você usa? Eu Em diferentes lugares. Você nunca foi aqui, não foi? Eu sei que isso é onde ele vive, mas. Não, eu nunca been aqui, pessoalmente. E that Smoke, você acha que é ele? melhor vamos ver go check it out, then. Check it out. Ok, temos tesoura. Tá full. Uhum. E eu não tenho como usar. Ah, não tenho como pegar essa tesoura. Aqui, nessa salva aqui, tá? Ah, tá. esse foi o mapa que eu mais matei no online, velho. Esse é o mapa que eu jogo melhor no online. Na cidade do Bill. Nessa parte aqui da cidade, né? Não na, na, no centro. É um é tá, também que tem instalador aqui. Tem um aqui dentro dessa casinha aqui, ó. E outro lá embaixo. Eu tenho que conseguir matar os dois, esse é o problema. Se eu não matar, eu... Se eu não matar eles vêm atrás de mim quando eu descer. Que no caso descer é pra.. É pra ir pro vestido que é o principal. Então.. Tem que matar os dois. E bom, dentro da casa também tem coisas interessantes. E, Bem, se for falar em recurso, eu, tá... eu tô cheio. Então isso é bom. Vamos lá. Trapo! Não posso trapo? Não posso trapo. Meu vidro tá cheio. Meu vidro tá cheio. Ok. Tá, tá. Só tinha trapo. Eu achei que tinha alguma outra coisa. É que tem, tem outro instalador. Só que ele tá lá embaixo, né? Não. Ah! Ele tá dentro da casa. Hum! É por isso que ele vem atrás de mim. Eu, achei, eu tava... Eu tava repensando. Não, talvez ele não venha atrás de mim porque ele tá ali embaixo. Mas não. Na verdade, o instalador tá na casa. Sai ele! O instalador, na verdade, está dentro da casita, aqui. Esse barulho pra caramba, velho. Nossa, o não viu. Vê pela audição. Ai! Não vou nem comentar, cara. Eu não vou nem comentar. Que eu levei um susto do caramba. Tá, então não tem instalador dentro da casa? Ou tem, são três instaladores em vez de dois aqui. Eu achava que era dois. Eu não pensava que essa faca não, não Tô com medo de ter, velho. Nossa, nossa, tô em um susto, mano. Nossa, eu nunca me assustei com o um The Last of Us, cara. Sem ser com os perseguidores. só parar um pouquinho Você tá tudo bem? Estou tentando aprender a Você não sabe como, não como <risos> <risos> <risos> Ok, né? e fita. Ah, podia ter usado a faca um e fita aqui nossa, eu jogo já... que isso aqui era um botão de interação <risos> Eu achei que era um botão de interação Mas tem alguma coisa aqui Dois engrenagem. Gaveta munis, não preciso tô... Uh Vem pra cá Cinco engrenagens, nossa eu não vou superar esse susto tão fácil não Cinco pírolas, ai velho, desculpa Eu tô em 25. Sim, ok eu lembrei, lembrei. Eu achei que eu tinha esquecido quantos que eu tinha. Um, tá, não tem três não. Isso aqui não. Aqui. Sai o um instalador daqui, tá ligado? Vou abrir com a faca. Hum. O trapo tá cheio. Não tem o que fazer. Algo tá cheio, também não tem o que fazer. Uh, 30. 40? Ok, 40 pílulas. É 40 pílulas. É 40 pílulas. Eu preciso de 50, porque eu quero aumentar a oscilação da arma. Eu não sei se eu faço full saúde máxima primeiro. Não, não, vou aumentar a oscilação da arma. A oscilação da arma é boa, porque olha só. Olha como ele se mexe. Então, quando eu precisar atirar a oscilação da arma vai ser nice tivesse capacidade de munição para o rifle agora seria interessante hein Nossa, aqui tem um cofre para mim abrir não, that's not such a good idea well, I can't boost you up. How else are we gonna open it? Jogando ali em cima, uma baita. Give me your foot. Just open it. Nothing else. Sure thing. Cuidado. Ok. Vamos uh, ver. Uh, uh, ok. Leva o cano contigo, ele. diabo. Thank you. Poxa, que é que ele não leva o cano ele. Ó, oh, música. Então vamos ver se um carro desse and we go find Tommy. Marlene said he's your brother. And more importantly, he was a firefly. He know where to take you. <sighs> okay. He lives far from here, which is why we need Hey, look. <laughs> no. Yeah. Those are gnomes. Man, I had an art book filled with these. Eu sempre que eles eram super lindos. <risos> não, mas, não eles me <risos> All right, então. Interessante. Pô, isso aqui parece plantinha de pílulas hein? <risos> <risos> ah com a cabeça no vaso. Aqui lugar bom. Opa! 10. Chega em 50 Vou aumentar a aceleração da arma Qual que vai é ser a próxima coisa que eu vou aumentar agora? A velocidade de cura é interessante Oi, o mestre da arma também, cara o Mestre da improvisação de faca Eu não sei se você pega velocidade de cura Ou se pega o mestre da improvisação de faca Vai ter é distância do modo de escuta Acho que eu vou pegar mais cedo da Improvisação de Faca na próxima, vou juntar 75 Não, vou juntar 20 eu Vou vou juntar 20 pra fazer é, uma disputa mais longe É, 20 é fácil de juntar, sinceramente É nice Só pra caso tiver algum instalador por perto, né? Pra saber que nós estamos chegando. Ok. Eu lembro que tem corredores aqui, só que eu não lembro de qual casa. Esse é um problema. Tem dois corredores de uma casa, velho. Não lembro qual que é. Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito engrenagem. Ok, esse aqui ainda ele abriu. aqui que tem esquadro tesoura to tofu tofu trapo aqui tem uma conversa profissional oh, the turning would you play this before no but i had a friend that knew everything about this game apparently there's this character Called Angel Knives Who'd What was it? She'd punch a hole Through your stomach Before kicking your head off oh, I was never a big fan Of these things I wish I could play it Mortal Kombat ali, né? The turning The turning Tournament Mortal Kombat Tournament The turn É É, claro, ali pro caminhão. do caminhão tem o cofre? Ou é a senha? Não, a senha é em cima do trailer. O cofre é aqui, isso. O cofre é aqui. A senha tá em cima do trailer. 28. Só que eu tenho que parar de novo. Evacuate pra onde? O que você pensa? Zona Quarantina. Veja, alguns lugares têm uma olhada antes de a most didn't Man, must be hard. Just leaving all your stuff behind like that. That is a hard part. Tá. Okay. Tu foi pro Então tem que ir no trailer, pegar sim e voltar nesse nesse caminhão. se tem alguma coisa aqui essa, cidade, essa estrada aqui é bem larga e grande e daqui a pouco eu tenho que pausar ok vamos lá Vou subir no trailer pra pegar a cena Assim não está no trailer, está no muro. oh As flames em todo lugar, não? E eles Esperando o país para Tá, então assim na verdade está ali. Ok, uma das coisas que eu errei. Eu errei. A senha não estava tá, em cima do trailer. É o handicap tá do Bill. Alguém mais in this town Como eu sei, é apenas ele. Recado pro Bob. Bob, não vou embora da cidade sem esse cofre. Ajuda o Brad a carregá-lo para carrinho, a carrinho, para caminhonete. Caso eu precise, caso precise abrir, a combinação é 5, e 21. Vamos lá abrir e depois a gente vai na.. na loja de música aqui. Aí depois a gente continua depois para a loja de música. Eu quero terminar essa parte para comer. Tô com fome. É meio de Vamos abrir o cofre. 50 engrenagem. 10. Ah oh, pronto, falta só mais 10 e eu consigo aumentar o range da escuta. Marquis Music Store. Interestinho. Ah, ele. Look at this place. Acho que vinil. Uhum. Aí eu fico olhando os discos, velho. Só que eu não lembro se ela fala alguma coisa, se tem uma alguma... conversa opcional, alguma coisa assim trapa e coisa, não posso fazer nada, mas né? posso fazer com tesoura e... Opa! Revolve. posso fazer com tesoura e fita. São coisas que eu posso... Fazer. Tesoura. Foi falar e apareceu. Ok, tô com um de fita, hein? Tô com pouca fita. Só foi falar e apareceu. Vamos uh, lá. goddamn fact showing up! Esses malditos infectados apareceram muito perto do abrigo da igreja. Parece que, tenho de, parece que eu tenho que voltar e eliminar os pontos fracos do perímetro. Isso é do Bill. Isso é do Bill Bolota. Opa! 10 engrenagem. Bill Bolota era de calça séria, velho. Acho que era do Alan Volpi, mano. Nossa, faz muito tempo que eu não vejo o Alan Volpi. Até porque ele parou pro canal. Mano, isso é triste. O que é? Toda essa música que está apenas aqui. Ninguém está aqui listen to isso. I don't know. Doesn't seem right. Okay. bora lá. Tá infectado, infectado. Jesus. Oh, What? What the hell was that? Eh. We we'll one a Bill's traps. Bill's. Your friend a bit paranoid maybe? Yeah, we'll trap. O é é drenagem é. é. é. well, Just watch seu você vai bem. Tesoura. Uh, trapo tá cheio, álcool tá cheio, munição tá cheia. Caraca, aqui tem bastante coisa, vai gostei. 10. Tá, eu tô com 25 supostamente, eu não sei se eu uso. Ah, velho, não sei se eu aumento o modo de distância mesmo, ou deixo guardado pro Mestre de Improvisação de facas. Isso aqui é muito bom, eu lembro que eu usei bastante estabilidade. Eu vou deixar guardado pro Mestre de Improvisação de facas, é sempre bom. Ah, agora eu vou conseguir o arco, velho! Aí sim, o arco é nice. Flecha e flecha. Eu acho que ele é. Eu não sei o que está escrito aqui. Uni Bichot Sight. Alguma coisa uh, vai ser morto se visto. Tipo, é tipo Trespassers Bichot Sight, mas eu não sei se estava escrito nas persas mesmo. Porque ali para mim eu só li Uni. Um arqueiro. A arma que eu mais uso nesse game. Deixe-me usar. Estou um bom encontro com isso. How about we just leave this kind of stuff to me? Well, we could both be armed. Eu concordo com ele. Eu sei que ali embaixo não tem nada, tá? Por isso que nem vou descer. Mas eu concordo completamente com Os dois poderiam use this. Pronto, Vem aqui. Sobe. Vem o... aqui no próximo que tem um instalador. Ok, bora lá. Olha a sombra que legal. Ali tá a igreja. No caso eu vou chegar até ali e eu vou acabar as gravações de hoje. Só acho que eu me acordei cedo hoje, aí dá pra mim fazer... Acho que dá tempo de editar os vídeos e tudo. E um deles já tem que ser postado amanhã. Vamos derrubar a caixa. Só não tudo, ó. Yeah! Foi, eu não precisa gastar flash. Mais que dá para recuperar, Agora, Tem algumas que não dá, se eu errar. O Bill não é o mais... stable of individuals. So when we get there, you let me do the talking. You understand? You got to be clear on this. You don't take too kindly to strangers. Não tem nenhuma referência ao Bill no 2, né? Eu não lembro se tem alguma referência ao Bill ou não. Mas se não me engano, não. Você viu essa barra? Fique subindo, ok? Só deixe seu olho em cima e você vai tudo bem. Claro, ué. Você vai encontrar meu corpo quando eu morrer de uma ataque de Não se preocupe. É <risos> doido. Tá, esse aqui não tem como. Eu vou ter que usar meu porrete aqui no cano de PVC. Dos ônibus de ferro, né? Mas. É eu tô ligado que tem dois infectados aqui. A Rachel tá aqui. Já transformada. O que eu posso fazer? Só faca. Então só... Tesouro e trapo. Não, tesouro e fita. Sai aí. Cadê? Rachel? Ah, oh, oh, não pessoal, salto. <risos> feito Isso, velho. Esqueci. Eu tá ah, Bem, aqui, vamos... Vamos... Vamos Ai, de qualquer jeito eu tenho um... Opa, cinco. Quanto que eu tô? 35. e Hã? Trinta. Ok, preciso de 75 Eu não precisava ter dado uma, uma porretada nele. Né? Mas agora já foi Ok, temos coisa, temos álcool que eu não preciso e Vamos ler o bilhete da Rachel Para Rachel, não para Rachel Rachel, os soldados vão de porta em porta e obrigam as pessoas a entrar nos autocarros Ouço gritos alguns edifícios abaixo, temos pouco tempo Tentei ligar, esperar não sei o que fazer, mas não posso esperar mais. Enfiei a maior parte das nossas coisas em algumas malas. Espero curtir na zona de quarentena. Procure-me. Vamos ver em breve. Ezra. Estou... Eu tava pra ler Erza. Um outro? Não, não, não, não. Fairy taled. Outubro tipo. de, de 2013. Isso. Aqui não tem nada, então só bora. Ah, tem nada. Tem coisa, né? Mas aqui eu puxei. Opa! Cadê? Ó, tem uma escada ali. Tô com os fio, porque às vezes é difícil de ver. Opa! Oito munitions? Aí sim, mano. Ah! Eu já sei que estão dando essas oito munição. É pra parte chata que dá pra vir, velho. É uma parte muito chata, mano. Nossa! É um saco aquela parte que tem que estar de cabeça pra baixo ajudando a L. Nossa, e agora? É agora mesmo. Stay close. Não, ficar de cabeça para baixo. Oh, um mais oito. Tá. Eu tenho você. Verdade, Bill. O que I got you. Bill. What just happened? Bill's stupid traps. There, that fridge, it looks like that's the counterweight. Okay. Cut that rope, and it'll bring me down. Ah, não, tiro na corrente, velho. Vai, mano! Ellie! Ai, ai, ai, ai! Ai ai! Nossa, eu não morre, velho! O pistalador é difícil demais! <tos> Ok, menos 90 yeah. lá ele agora. On, Esse é um problema. <risos> problema maior ainda, na verdade. Tá lá. Ai não! Não Hurry, hurry ai vai velho carrega Joe! carrega Joe. Eu acho que aqui é uma dica infinita velho ai, ai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai you fine! Caraca, que susto, Bill! Thanks for the heroics and all. Uh, Ellie. Hey, what are you. Joel? Bill. What are you doing? Bill? Oh, Turn around and get on your knees. Just calm down a second. Turn around all right. and get on your knees. Uh, Don't test me. Just take it easy. Uh, any any uh, bites. Oh, anything sprouting? Oh, God damn it, I'm clean. I see so much as a. Uh, Ow! Uh, Stop! Son of a bitch! <laughs> You done? Am I done? You come into my house. You set off all my traps. You damn near break my shooting arm. I mean, who the fuck is this punk, and what's she doing here? I am none of your goddamn business, and we're here because you owe Joel some favors. And oh. you can start by taking these off. I owe Joel some favors Is some kind of joke. I'll cut to the chase. I need a car. Well, it is a joke. Joel needs a car. Well, if I had one that works, which I sure as hell don't. what makes you think I'd just give it to you? Huh? Yes, yeah, sure, Joe. go ahead. take my cards. Take all my food too while you're at it. By well, the looks of it, you could lose some of that foolish. Listen to me, you little shit. No, fuck you you Hank. I and... need you to shut up. That's son survive Im five whatever favors you think I owe you. ain't worth that much. actually, Bill, they are.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 That's fine. A couple days from now we'll probably be dead anyway. Good. Follow me. Oh goddamn town's booby trap. Best stay right on my ass. <risos> Isso seria difícil. Nossa, essa cena. Whatever supplies you may want or need, I suggest you grab them. thank you. Essa cena é muito boa, cara. Uh, tá bom, tá então é isso Vamos ficando por aqui, vocês já assistiram os 5 vídeos Já da semana, né Este é o de sexta-feira Então vamos ficando por aqui com a nossa série de fãs, continuamos Mais à frente Então é isso, valeus Falou-se, fui, tchau